Ei cabeça de teta, fala aí meu amigão amigãozão. O que achou do meu novo cabelo de Donald Trump? Deve ter dado um grande trampo. Você está correto, mas o importante mesmo é como a pessoa se sente por dentro e não a sua aparência estética e visual que aparenta aparentar em seu exterior externo. Você quer mamar na minha cabeça? Não.